Missão Missão dada por Deus, levar os louvores vistos no projetor da igreja, aos lares, celulares ou tablets, de cada pessoa que louva e glorifica o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas não têm ou possuem o inário adventista. Uma boa parte tem um computador, celular ou tablet conectado à internet. Aqui estão os hinos da igreja adventista, para você incrementar o seu culto no lar. E em reuniões com a família e amigos. Espero ajudar a levar almas ao Senhor Jesus e que os verdadeiros criadores deste material me entendam e a todos que já visualizaram e louvaram a Deus com todos os vídeos postados. Não farei censura e nem distinção de credos, pois os comentários é uma discussão onde o final todos os cristãos já sabem. Amém por isso. Irmãos, não peço nada em troca. Vou postar todos os hinos em nome de Jesus. A única coisa que peço é que orem por mim e minha família. Ao assistirem o vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal e vamos louvar a Deus. Amém.